Oi gente, tudo bem? Não deixem de conferir esse Direito na Rede, em que a gente está tratando de um tema muito importante. A conscientização a respeito do câncer infanto juvenil e o setembro dourado. Muito obrigada, Machado, por me receber aqui. Muito bem. Não percam essa edição do Direitos na Rede, em que conversamos com a vereadora do PT, Duda Hidalgo, sobre o projeto que ela aprovou na Câmara Setembro Dourado, de prevenção e combate ao câncer infanto juvenil.